Olá, pessoal. Aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim fazer uma indicação de uma série nada mais, nada menos que top. Sim. Sim não lembro de onde surgiu essa indicação, não sei se alguém me replicou, não sei se eu achei em algum lugar Porém uma série que me chamou a atenção pelo trailer, eu acho que foi The Bold Type Que vai contar a história de três amigas, sim, super amigas, Cat, Jane e Sam E elas trabalham numa revista super grande assim, glamorosa de moda, Scarlet em Nova York, e a série basicamente, é, não tem muito o que falar, é, é meio que o dia-a-dia -dia delas nessa grande empresa. No caso, Jamie, eu acho que ela é mais ou menos meio que a protagonista. As três são protagonistas, mas eu tenho a impressão que a história é bem, bem assim, ela é o centro. Não sei que eu tenho essa impressão, mas enfim. Ela é redatora da revista, tá assim, ascensão, foi promovida, não sei o que, não sei o que, então escreve super bem. Sutton ela é assistente de uma mulher lá. E Kat é diretora de da parte social media da empresa. Então elas trabalham juntas há uns 3-4 anos e estão de boas aí nessa empresa e curtindo a vida aí entre maravilhas e tretas. Outra personagem que tá ali na parte principal da série é Jacqueline, que é a chefe da revista. Então ela faz bem aquela onda né? de de Prada e Chefona e todo mundo tem medo dela. Tipo isso. Eu vou falar aqui alguns motivos que eu listei pra essa série ser vista. O primeiro é que é uma série bem leve. E seria pra quem tá precisando, tipo assim Ah, queria uma série assim, que eu vou ficar de boinha, vou dar uma risada. Me emocionar um pouquinho, de vez em quando. Não é muito não, isso não chora muito não. Pelo menos eu... de boa Outro motivo é que, apesar de todo esse glamour, de moda, dinheiro, não sei o que, não sei o que, a gente vai encontrar muitos problemas, tipo o jeito como a gente, sabe? Alguns dilemas existenciais e coisas do tipo, delas três, porque enfim, são três jovens, é uma série super atual, que traz alguns temas que eu vou já listar pra vocês. E é isso, dilemas do dia a dia e cobranças e coisas desse tipo. Então, tirando essa parte da riqueza, que... Tem muito, enfim, porque é Nova York, eu consigo assim me identificar muito com os dilemas pessoais de cada uma delas. Alguns dos temas abordados são: tem muita coisa sobre o feminismo, porque essa revista é justamente uma revista voltada pra mulheres, só que eles sofreram uma repaginação e aí eles estão querendo atingir um público feminino que tem mais opinião, enfim e coisas desse tipo. Além disso a gente também tem questões de racismo, porque inclusive Katia, ela é negra, então tem algum determinado ponto da série que vai por essa linha também. Dá umas alfinetadas muito sutis, mas assim, bem preciosas no patriarcado, então tem umas, uns diálogos assim, bem bacanas. Ah, tem também essa questão de haters na internet, porque como é uma série muito atual, então elas estão lá no Snapchat, Twitter, não sei o que e tal, enfim. Então, trazem algumas, algumas situações nesse estilo também. Eu não tô lembrando muito de todos os temas, porque, enfim, os temas eles não são, assim, a parte principal, digamos assim, da série Mas eles dão umas pinceladas Também tem coisas de assédio Contra a mulher, principalmente E são questões super atuais São situações que eu acho que eles meio que pegam Do que tá acontecendo e aplicam direto na série Enfim, como eu falei, tem muita essa questão de Empoderamento, de autoaceitação De diversidade também De todos os tipos Tem falando também sobre Orientação sexual em alguns momentos É um, um mix de Temas muito bacanas e que eu acho que, para o público que provavelmente eles têm, né, que é um público provavelmente mais jovem, eu acho que são temas importantes de serem debatidos também. Uma coisa que me chamou muita atenção também foram os personagens, porque não são personagens exatamente perfeitos, só que o que você consegue perceber ao longo da série é um crescimento. É justamente, através dos diálogos, eles conseguem ter a consciência de que eles não são perfeitos e eles de alguma forma podem e precisam melhorar. Então tem muita sequência da consciência, de certa Temas, e aí a um personagem tem mais consciência que a outra e vai lá e fala: Não, amiga, não é assim que faz. Eu acho que você foi racista, eu acho que você foi assim, foi assado. Você pode melhorar aqui. E existe sempre esse diálogo de uma forma muito bacana. Outro motivo que eu encontrei foi que realmente tem essa vibe assim, meio de Caixa Prada, que eu, eu gosto muito daquele filme. Gente. Desculpa, mas enfim, eu acho que é um clássico contemporâneo. Aquela, mas tem essa presença da, pessoa, da mulher chefona e foda e que todo mundo tem medo. Só que, eles deram uma pitada muito bacana nela, porque apesar dela ter essa presença e essa coisa, com o passar do tempo a gente vai ver que, além disso, eles colocam um papel bem de mãe, assim, de todo mundo, ela dá uns conselhos, não sei o que, apesar de ser muito, assim, durona, ela consegue ter uma consciência muito, muito bacana, não é simplesmente, ah, eu tô sendo exigente, eu tô sendo mal aqui com você porque eu quero. É, sempre tem alguma coisa que, que tá por trás, ou algum ensinamento que ela quer passar pra pessoa, e isso fica Fica muito claro. Eu acho que é isso, eu é, acho que era mais isso que eu queria passar, é uma série muito bacana Os episódios tem 45 minutos, também é de boas, porque são episódios assim, bem leves E tá na segunda temporada, nesse momento agora Eu acho que acaba agora no meio de agosto, se eu não me engano Mas é isso, é uma série pra você assistir bem de boinhas, é uma série divertida Traz esses temas que são bastante pertinentes e inclusive as, as roupas são lindíssimas Eu não sou muito ligada nessa coisa de roupa, mas então, é, parabéns eu, Tá, eu sei que tinha que ser né, porque é um negócio de moda, mas... Eu acho bonito. É isso. Deixa aqui embaixo se você tem outra série pra me indicar, porque essa eu já estou terminando. Então eu preciso de novas séries. Então se conhece alguma série mais nessa vibe, já me diga aqui embaixo. Se já viu, também já comenta, porque a gente já conversa sobre isso. Não esquece de deixar seu like, se inscreva se não for inscrito no canal e se liga em todas as nossas redes sociais. É isso, valeu! Vou fazer assim. Gente, hang loose, é yeah, tipo, um caminho sem volta. Pelo amor de Deus, você faz assim, você tá fazendo assim até porque você não quer. Só falando eu, sei. Você... Ah!